Olha, vocês vão saber agora a diferença da prata de baile, prata turca, tem outras pratas. A Vivida Viviana Joias voltou para dar essa dica pra gente, pra gente saber até o que tá comprando, né? <risos> Tudo bem, Vivi? Tudo bem, Fer? Prazer te receber de novo, Que bom viu? estar aqui. Que delícia. Escuta, eu tenho hum. dúvidas. Tá, vamos começar pelo básico, tá? tá? Existe a prata 925... Que... que ela tem 90 e do, é. É, 95, desculpa, 92,5 de prata. tá E 7,5% de outros metais pra dar liga. Tá. E tem a prata 950, que é 95% prata. E 5% de outros metais também pra dar liga. Porém, ela é branca. Ah. Assim. Esse modelo aqui, ela é branquinha. Essa é a né? prata 950. Isso. Tá. Essa é 950. Então, vamos mostrar aqui. Deixa eu pegar na minha mão, para mostrar bem pertinho como ela é branca, gente. Olha aqui. Olha que legal. Olha que diferente. Já é 950 e a primeira que você falou com 925. Também é A 925 é também é branca? Elas são iguais. Isso. Olha, gente. Tá vendo? É joia, né? A prata, é na a verdade, joia. ela é uma joia. É uma joia. Como hum, ouro. Como ouro, assim. É joia. Como ouro. Perfeito. Tá. Tem Essa é a bar... prata 950, a 925 Isso. é parecida. iguaisinhas Perfeito. A diferença é... é... No, na cor não muda, tá. é só na quantia de prata mesmo que ela tem um pouquinho mais, a 950. Daí a 950 vai ser um pouquinho mais Exato. cara. Exato, na verdade não, não muda muito, não. vai depender muito do peso, do tamanho da peça para que é a questão do valor, né? Perfeito, tá. E o que mais você trouxe aqui? Agora, essas peças. nós temos o baile, né? A prata de baile. Que ela vem de Bali, né? Que é uma ilha na Indonésia. Então, nós temos cordões, ah. temos pulseiras, anéis. Esse anel que eu estou usando aqui também é de Bali. É de Bali. Cadê? E assim, é o único distribuidor para o mundo. Para o mundo. É Bali. é Bali. É Bali. Então, todas essas peças vêm de lá. Vem de lá. Muito oh. legal. Esse, esse brinco, brinco também. Ele tem pedrinhas né, de, de macacita, temos as argolas. O que, que é macacita? É um tipo de pedra? É um de tipo pedra? de pedra. Que hum. legal! Olha que lindo! Isso aqui é prata de balha. É prata de balha. Tá, esse colar também. também. O que mais que é prata de bale aqui? Aí nós temos essas pulseiras. As pulseirinhas... Argola, esse tipo de argola, uhum. esses brincos da frente aqui, ela, é, ela, te, ela sofre um processo de envelhecimento, né? É isso que eu ia falar, ela tem uma característica, né? Exatamente. É, ela é mais um pouquinho mais rústica do que a prata 950, por exemplo. Exatamente, e todo tá. esse trabalho que é feito na prata de baile, ele é feito manual. Hum, Exatamente. Não, calma, então eu vou pegar esse brinco aqui e vou mostrar pra vocês aqui, vamos lá, vou mostrar bem de pertinho. Tá vendo esse trabalho que vocês estão vendo aqui no brinco, gente? É feito manual. Exatamente. Por isso que você tem que entender o que você tá co comprando. Porque às vezes você fala, Deus me livre, aquilo é caro. Mas você sabe que foi feito à mão por uma pessoa lá na Indonésia, na Ilha de Bali? Tem que tem o valor, né, gente? Por favor. E agora, e as pratas turcas? As pratas turcas, nós temos aqui, eu trouxe esse brinco, uhum. né? Na verdade... A pra, tanto a prata de Bali como a prata turca, a base dela é a prata 925. Tá. Tá? Aí ela vai ter a mistura de outra... Uhum. Aqui, na verdade, é o processo de envelhecimento. Já a prata turca, hum. ela tem uma mistura de cobre para essa parte de cima. Se a gente observar a parte de trás, é prata 925. Eu não sei se vai conseguir mostrar. Pera lá, mostrar. Vamos, vamos tirar ele daqui pra gente vamos. mostrar pro pessoal? Pera lá. Olha que legal a parte essa de trás, ele, a base dele é toda na Deixa prata 925. Aqui, então parte de trás toda a prata 925. Isso. Olha Aí na só. frente ele vai ter os detalhes, né, que ele tem Olha a mistura aqui. de cobre que daí ele dá esse tom escurecido. Entendi. Ó, oh, ele, ele é bem escuro, se você observar ali, ele é bem escuro. Muito le... Que linda essa é, peça, hein? E a prata turca, né? Ah. Essa, essa mistura, essa, essa parte de cima aqui, é, ela vem da região da capadócia Então, é algo que tem muito lá. Entendi. Entendi. Então, são metais que tem lá e por isso é a prata turca. E ela também tem. são os únicos distribuidores pro mundo também, de prata turca exatamente. tá lá na capa capadócia Exatamente. Muito. Isso aqui também é tudo prata turca? Tudo prata turca, ó. E ela, elas Cravações. também são características, assim, né? Elas são Sim. mais rústicas, mas muita pedra colorida, né? Exatamente. Eles e usam muita E os turcos, eles gostam, né? De coisa colorida. Muito. Menina do céu, como gostam. Olha esse turquesa que lindo. Inclusive, ah, é... A palavra, a, a cor azul turquesa vem da Turquia. Exatamente. Não é? Muito legal. Eles gostam muito desse é, turquesa. Eles fazem essas combinações. Por exemplo, esse brinco que a gente tem vermelho com verde e o cristal também. Né? Uhum. Aqui a gente tem tudo. Aqui são zircônias coloridas, mas eles trabalham com pedras preciosas também. Uhum. Né? Eles então, são ousados, podemos ousados, dizer assim. muitos. Gente, eu quero mostrar um detalhe aqui atrás. ó Pega aqui, Rô. Olha o fecho dessa corrente prata de Bali. Olha o detalhe do fecho. Gente, são, vamos tirar o preço aqui. Ah, mas já viro já. É R$ 511, reais, gente. É, vem de Bali, gente, pelo amor de Deus, tá? Mas é, olha exatamente. o fecho, que é dois dragões. Olha isso daqui. Exatamente. Feito à mão, gente. Por isso. Ah, você quer saber? Eu acho até barato 511 reais ah, por uma é, né? peça assim feita à Peso, mão. Peso, ela é pesada. Pesada assim. e não é uma peça que vai é, soltar não. cor no teu, no teu corpo. Não é uma peça que vai é, estragar rápido, descascar. É joia, é, né, Fer? é joia, a gente tá falando, a gente tá de falando de joia. exatamente. A gente tá falando de joia. Prata também é joia. Olha, você pode ver esse brinco aqui na turca, ele tem pérola. Olha que lindo esse. Ele é maravilhoso. É prata turca esse. Exatamente. em pérola. E é meio que douradinho, né? Sim. Nossa, é mas prata, mas é meio douradinho. É. Mas olha atrás a prata ali. Muito legal. Amei, amei. Viviana Joias, né? Sempre arrasa, gente. Ah. Dá um beijo, amiga. <risos> obrigada, Fer. Um beijo, obrigada. obrigada. Um beijo para todo o pessoal. A Fer, que deve estar assistindo a gente. Sim.